Oi, esse aqui é um vídeo que é um vlog, mas na verdade não é. Primeiro que eu perdi meu fone, eu não sei nem como é que o, o som vai estar tá saindo aí, mas deixa eu organizar aqui. Fal Galerinha, eu sou Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário. Estamos em 2021, então feliz ano novo para todo mundo, né? Nesse ano que tá começando, hoje é dia 4 de janeiro e daqui a pouco, essa semana, deixa eu só ver qual dia. Dia 9, no sábado, vai começar a Maratona Literária de Verão, que a gente já tá acostumado, né? Durante vários anos, que vem acontecendo aí. Vitor Almeida, do canal Geek Freak, aqui que organiza. Se você não tá sabendo de nada do que tá acontecendo, eu vou deixar o vídeo de apresentação aqui nos cards e vou deixar no box de descrição também, certo? Na Maratona, tem times, que as pessoas se dividem, e esse ano tem o tema de deuses do Olimpo, e são três deuses que encabeçam esses times. Cada deus, né, de acordo com a lenda que se reza, é um booktuber, só que ninguém sabe de nada até agora. O que se sabe é que, teoricamente, outros deuses se juntaram a esses deuses, e cada um desses deuses menores tem um desafio pra cumprir, né, e teoricamente você tem que escolher um time pra participar. Eu tô, assim, tô dizendo que tô no time do deus Poseidon, porque... Porque eu quis <risos> Porque quando eu era pequena eu sempre gostei muito E tem, eu lembro de Percy Jackson que eu li Tem toda a questão de Poseidon também Enfim, esse é o de menos O que importa é que a gente vai ler E tem alguns livros dos desafios que eu coloquei Pra poder ler Nessas duas semanas, que vai do dia 9 até o dia 23 A minha cola já tá pronta aqui, porque eu sempre esqueço Mas, começando com o desafio do Deus Hefesto Que é um livro com capa feia E assim, não que eu ache o livro, que o livro tem uma capa feia, né? Mas muitas pessoas não gostam dessa capa <risos> Então foi uma bela roubada que eu dei aqui E pronto, eu coloquei aqui porque eu tenho que ler esse livro esse mês Se bem que a data pra eu ler esse livro, deixa eu ver aqui qual é porque eu tô participando de um monte de leitura coletiva E essa aqui é uma delas Ela só vai começar, vou lhe dizer, no dia 21 <risos> Dois dias antes de terminar a maratona Mas aí eu já coloquei aqui no desafio para completar durante a maratona Porque eu vou dar uma roubada também Talvez começar um pouco antes Porque eu não sei se eu vou conseguir ler esse livro todo em dois dias para os dias 21 e 23 Que é o livro Blade Runner Nessa edição que eu tenho aqui com essa Jacket Strap, strap. <risos> Como é o nome? Eu não sei o nome disso aqui não Que nessa versão aqui Original, né? Foi publicada primeiro com o nome de Android sonham com ovelhas elétricas Quem sabe? Eu não sei Tem um filme já Tem muita gente que gosta Tem muita gente que diz que dá sono Mas não é um livro muito grande É um livro que tem suas 270 páginas de gramação É um pouco apertada Talvez seja maior do que eu esperava Talvez Mas vem aí Esse mês esse livro aqui é para o projeto Lendo Dick, que Márcio do canal Leitor 97 está organizando. Eu vou deixar o link dele aqui no box de descrição também. Tem um grupo no Telegram, que as pessoas estão lá se reunindo para ler. E não vai ser só esse livro, não. né? Esse projeto vai acontecer ao longo de vários meses desse ano. Outro desafio é o do deus Apolo, que diz o seguinte. Um livro que não seja no formato de romance, daí pode ser conto, poesia... É, jornal, reportagem <risos> O que você achar que vale a pena O que você achar que quer colocar E eu vou ler este livro aqui O volume 1 do box de Sherlock Holmes Que é esse que tá bem aqui Mas eu não vou ler o livro todo, certamente Porque aqui tem dois romances E um livro com vários contos tudo aqui dentro né eu acho que começa mais ou menos na metade do livro na página 250 mais ou menos começa a parte dos contos e acho que eu vou ler um ou dois contos desse livro aqui provavelmente os dois primeiros para depois ler na ordem e saber onde é que eu parei os primeiros são escândalo na boêmia e a liga dos ruivos um tem umas quase 30 páginas e outro tem 32 32 não 22 páginas ou seja Vai ser tranquilo de ler isso aqui. Acredito que um lia... Um dia. Um <risos> Acredito que num dia eu termine esse aqui pra concluir o desafio de Apolo. Aí tem mais dois desafios pra Maratona Literária de Verão. Porque ainda tem outros livros que eu vou ler em janeiro fora esses, né? Inclusive vários livros desses que ainda vão chegar. São livros de leituras coletivas que eu já encaixei na Maratona <risos> pra ver se ia dar certo. Desafio de Ártemis. Um livro relacionado à natureza ou que tenha elementos da natureza na capa. E eu selecionei pra esse aqui a Bússola de Ouro de Filipe Puma. Olha isso aqui. Aqui, minha gente reflete brilha mesmo brilha como a luz do sol e tem animais tem um sagui um, uma águia um passarinho aqui uma, uma sariema, um urso um suricato, uma borboleta, um, um aquele bicho que anda no meio de mato, uma raposa, <risos> um gato. Tem uma arma de bicho aqui dentro. Ainda tem uns galhos, não sei o quê. E isso aqui é uma leitura coletiva também, quem tá organizando, se eu não me engano, quem tá na organização é Jaque Tico do Menino que Lê, Abner e Eduardo do Literamundo. Vou deixar as informações que eu souber aqui no box de descrição também, mas aí é vocês vão atrás do canal desse povo pra participar dessa leitura que começa, não começa no começo da maratona, não começa dia 4. A leitura desse livro só vai começar dia 17 de janeiro, no meio da maratona, não é isso? Ó oh, o cachorro, no meio da maratona, dia 17. E o que tá acontecendo é que eu vou ter que fazer uma reorganização aqui nos livros, porque a maratona começa dia 4, e para eu não furar a largada da leitura coletiva e segurar até o dia 17, eu vou começar... Começar não, continuar a leitura que eu já estou fazendo de Uma Vida Pequena, que é um dos livros que eu também encaixei para um dos desafios da maratona, que é o desafio Um Livro que contenha um casal. E, enfim, vários casais, né? Nesse livro aqui, já era de esperar que tivesse. Porque desse tamanho aqui, se não tivesse um casal, pelo menos, seria um livro diferenciado. Então, nesse momento, eu tô na página 256, de 784, mais ou menos. Não quero ler ele todo assim. Se der pra ler, eu quero. <risos> mas não pretendo ler ele todo na Maratona Literária de Verão, mas durante o mês de janeiro inteiro. Ou seja, até o dia 31 tamo aí com esse livro. Pendente. Esse aqui a gente tá lendo em Buddy Read também. Eu e uma arrumo de Booktuber. E vai dar certo. Vem aí. Só que esses são só os livros da Maratona Literária de Verão. Esses quatro, na verdade, os livros dos desafios que tem da Maratona Literária de Verão como se já não bastassem serem grossinhos, né, porque esse verde aqui não, não considero todo. Tem um desafio de leitura coletiva, desafio assim, né, de leitura coletiva de cada deus, de cada time da Maradona. E o desse, do deus Poseidon, a leitura coletiva de Porém Bruxa, de Carol Kiovato, que é um livro que eu tenho no Kindle Faz, ó. Vários meses, várias pessoas já leram, disseram que é muito bom. E agora eu pretendo fazer parte desse time de pessoas que gostam do livro também. Quando pegar pra ler. Aí a gente vem com as outras leituras de janeiro. As próximas leituras. Deixa eu ver aqui, porque agora eu tenho uma, uma agendinha, tô organizado. Escrevo tudinho aqui. As coisas, pra eu não me perder. Porque no computador, às vezes, eu esqueço. Eu acho que isso aqui vai ficar mais fácil de enxergar. Ei, uma mulher no escuro, eu já li esse mês show, aí vem Sombra e Ossos, é um livro que eu vou ler ainda esse mês, inclusive tô começando a leitura hoje, tô começando não vou começar hoje mais tarde, hoje segunda-feira dia 4, vai ter uma live de abertura do projeto de leitura coletiva do Verse com o livro Sombra e Ossos, a gente vai ler os 5 livros, Sombra Ossos, é Ossos Ruim e Ascensão, é, Sol e Tormenta é isso, e aí os dois outros que são Six of Crows e Crooked Kingdom pra ler tudo e terminar a tempo da série que vai ser lançada, se eu não me engano, em abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ou é maio, não sei não, mas vai ter leitura coletiva, hoje, 7h30 da noite, 7h30 da noite, se não for 7 h 7h30, lá no canal de M, eu vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, o link do canal dela, se já tiver pronto, o link direto para o vídeo, eu vou deixar também, e aqui nos cards, conforme as coisas estiverem prontas e disponíveis, certo? Essa leitura coletiva vai acontecer, então, durante todos esses meses, sombra e ossos, é um dos livros que eu vou ler também nesse mês de janeiro. Outro livro é Só e Tormenta, né, que é o segundo, Continuação de Sombriossos, do mesmo projeto da leitura coletiva. Participem, né, se vocês ainda não leram, se vocês querem ver a série tão curiosos com esse mundo de Libardugo. Daí tem O Ceifador, também, que é outro projeto de leitura coletiva. Em breve informações aparecerão aí internet e afora. Tô com o livro aqui em mãos o ceifador em janeiro, aí eu não sei como é que vão ser os outros, não tô sabendo no momento. Eu, porque eu sou perdido nas informações. <risos> Talvez seja algum mês, uma a cada 15 dias, veremos. Mas eu já vi que a diagramação dele é bem boa, inclusive. Se você ainda não conhece a diagramação deste livro, olha só. Não é boa? Eu acho boa. Bem folgadinha, tranquila de se ler. Pronto. Todos são esses livros, todos são esses livros, não. Então são esses livros, né? Alguns não têm um físico. Porém, alguns deles parece ler no mês de janeiro. E vamos ver no que é que vai dar, né? O ano tá começando, tô tentando organizar minhas leituras. Não tenho nenhuma meta específica pra cumprir, mas tenho algumas metas assim na minha própria cabeça. Talvez eu organize elas pra trazer um vídeo aqui pro canal? Talvez, mas tomara que venha aí. Vou até mudar de, de posição aqui pra gravar. Finalização com vocês. Agora sim, iluminado, mais uma vez, para dizer a todo mundo que tenham um ótimo 2021 que a gente não se preocupe muito com as nossas leituras, vamos lendo sem pressão, o que a gente quiser, porque a gente gostar. Se você não conhecia ainda este canal e conheceu agora, né, esse normalmente não é o formato de vídeo padrão que eu faço aqui. Eu tô mexendo na câmera porque eu ia voltar para ali, mas eu, no meio do processo eu decidi que era melhor ficar aqui mesmo. Não o, o, o formato padrão de vídeo, porém, eu lembrei que eu tinha que publicar esse vídeo <risos> e ainda não tinha gravado. Então, vocês estão vendo a minha baguncinha aqui atrás... E é isso que a gente tem por hoje. Muito bem-vindo se você chegou aqui no canal agora em 2021. acompanha o um Elefante Literário. Nós somos muito gratos por ter acompanhado todos os inscritos aqui. Que esse ano seja maravilhoso para todo mundo. Assim, na medida do possível. Porque a gente sabe que o ano vira, não reseta e fica tudo perfeito, né? As coisas ainda vão se arrastando. Porém, estamos aí na ansiedade de sermos vacinados e estarmos reunidos em breve numa Bienal, quem sabe? Talvez. Então se você chegou até aqui neste ponto do vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo se vai participar da Maratona Literária de Verão o que é que você vai ler, se você tem alguma meta específica para esse ano de 2021, nas suas leituras, quais projetos você quer ver aqui no Elefante Literário, o que é que você gostaria de ver de vídeo aqui neste canal. E fica ligado nas redes sociais que aparecem de vez em quando aqui embaixo. E se for comprar alguma coisa, inclusive, usa o link aqui do canal, porque vai ajudar muito a continuar a produção de vídeos e de conteúdo aqui para o YouTube, tá certo? Além disso, deixa o like aqui embaixo e fica esperto em tudo que está rolando aqui no Elefante Literário, que em breve a gente se vê. Até já, já! Valeu!